E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um vídeo de jogo NFT aqui para o canal, e dessa vez com um projeto novo, meu parceiro. Ele tá para chegar nesse mês, mas ele tá no começo, e você vai poder ver agora em primeira mão, exclusivo aqui no YouTube brasileiro. Aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho se você for novo, para não perder nenhum game NFT, lançamento, criptomoedas e tudo mais, e vamos conferir esse projeto? Bom, basicamente esse game aqui é o um Meta Nanos, olha só que bacana. Meta Nanos, um avatar para governar todos eles, o próximo nível do metaverso 3D de jogar para ganhar, ou seja, um jogo que vai ter um metaverso 3D, isso aqui já me deixa bem animado pra esse game por isso que eu fiquei de olho nele, achei bem bonita essa arte aqui, olha só que sensacional lembra até o mago do Clash, pra quem já jogou, tá? Mas cara, bem bacana, então imagina um metaverso, mano o metaverso é o futuro, então game que tem metaverso já tá na frente de qualquer um, tá? E jogue pra ganhar, ou seja cara, você vai poder jogar e ganhar dinheiro, essa que é a magia dos jogos NFT, beleza? E basicamente mano, vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só que doideira, no entanto, houve rumores entre os mais sábios. Alguns acreditam que criaturas de fora do nosso mundo apostam nessas competições eternas talvez até controlem alguns nanos para alguns propósitos misteriosos. Então aqui estão dando referência a nós, né, do mundo real, que a gente controla, vai controlar essas criaturas, apostar, vão ter competições e vai poder controlar esses nanos, né, chamados nanos, para ter um propósito de ganhar dinheiro. Essa é a referência que eles colocaram aqui. E esse game ele é dividido em três aspectos, que são 3.500 passes alfas, mais de 20 mil nano NFTs e mais de 40 mil NFTs de equipamentos, tá bom? E para a gente iniciar aqui, para você ver um projeto NFT, você já a uh, destacando, olhando algumas coisas que são as redes sociais, tá? Então a gente pode entrar aqui no Discord, aqui em cima também tem. Vamos entrar no Discord aqui deles? Vocês podem ver que já são 8.897 membros, sendo 1.809 online, ou seja, você vê que é uma comunidade engajada. Esse jogo tá começando agora a ser divulgado no Brasil, foi um dos primeiros que achei ele para trazer para vocês, mas lá fora a galera já viu ele, então já tem bastante gente apoiando, como vocês podem ver aqui no Discord. No Twitter aqui a gente vê que são 5.660 seguidores, tá bom? E olha só, tá até escrito aqui que em 10 dias vai o primeiro drop deles, isso aqui a gente vai ver ainda certinho no roadmap, mas a gente vê aqui algumas imagens bem legais no Twitter deles, olha só que bacana, um ponto que fez eu trazer ele aqui pra vocês é também a arte dele, tá muito bonito, então isso aqui, cara, tem investimento pra isso, então quando um projeto tá bonito, já brilha meus olhos, eu acho importante uma beleza no visual 3D do jogo, inclusive a gente vê melhor isso aqui, aqui no Instagram, tá, são 1.313 seguidores e olha só as artes desse jogo, cara, você olha isso aqui você fala, pô, é um jogo que tem potencial não tem como, velho, tem um desenho um design tão bonito se os caras não tão sérios no projeto, tá? A gente pode ver muitos jogos que deu errado no mundo NFT com uns designs muito simples, né? E aqui não, aqui parece que eles estão é, se dedicando para fazer uns designs bonitos, um metaverso legal, tá? Olha só esse aqui, mano, que bacana, da hora, hein, velho? Mano, esse aqui parece do Brown mano, quem já jogou o Brawl, o famoso cacto lá, muito da hora. Temos esse outro personagem aqui, parece um velhinho do cachimbo. Olha esse aqui, esse aqui é louco, hein, mano, um cavaleiro aí, todo com armadura. Tá me lembrando muito o Clash esse jogo, né, mas aqui é tipo um golem, olha só, golem de Pedro, tá, tá da hora, já tá lembrando Clash já tô gostando. Esse é o mago, né, igual eu falei pra vocês, parece um mago uma, um bruxo, sei lá, muito legalzinho também. Esse aqui tá, tá misterioso, né vai ser algum misterioso aí, acho que é de gelo estão falando aqui. E o último personagem que eu achei aqui, olha só, esse aqui, esse aqui sim é o mago, né, o outro eu acho que é o mago das trevas o bruxo, sei lá, é legal, né. E beleza o jogo vai funcionar da seguinte maneira, você entrar vai ter os passes alfas, tá, pra você fazer parte do game desde o início. Como vai funcionar? Vai ter o passe alfa prata tá, pra você fazer parte do pré do MetaNano NFT e do pré-mint dos primeiros equipamentos do jogo. A venda vai começar em breve, tá? Vai ter é o Alpha passe de ouro, que você obtém um MetaNano NFT gratuito e pontos de hortelã nano adicionais, bem como NFTs de equipamentos nas pré-moedas, tá? E você adquirindo também o Cristal Alpha Pass, né? O passe de Cristal, você vai se tornar um verdadeiro crente e obtenha NFTs MetaNano gratuitos. Além de NFTs de equipamentos e participe do Pool DAO, tá? Então, ou seja, quanto melhor aqui o passe que você adquirir, mais recompensas você vai ter é no game, aqui é o início do game, tá? e aqui a gente vai ver que tudo começa aqui então a gente tem um roteiro, que aqui a gente tem noção né, da projeção do jogo. Então, como eu falei pra vocês o projeto é recente, iniciou no segundo trimestre de 2021 e agora a gente tá aqui no primeiro trimestre de 2022 com drop alpha pés, NFTs, tá? então esse drop, como a gente viu, mano, é agora para sair dia 22, tá? ou seja, você pode ganhar de graça é, aqui alguma coisa no game com drop então fica atento, galera. Também aqui no primeiro trimestre vai ter a solta, né? Vai soltar os NFTs dos nanos para adquirir, certo? Já no segundo trimestre de 2022, vai ter drop do que De equipamentos. Você vai poder ganhar equipamentos, dropando de graça, e NFTs aí, primeiro jogo, tá? No terceiro trimestre de 2022, o alpha, né, o do jogo aí, deve estar tá rodando. Já no terceiro trimestre também, o beta rodando, e eles pretendem, mano, para o quarto trimestre de 2022, tá aberto o jogo e o treino. Ou seja, mano, agora a gente vai tá é, adquirindo umas pré-vendas, você vai estar tá iniciando no game, é podendo iniciar no projeto, entrar no início, né? E depois, sendo um sucesso esse jogo, que eu acredito que tem potencial, lá no quarto trimestre de 2022 você já vai ter tudo no game e tudo mais. E no quarto trimestre vai ser soltado os pacotes de treinamento NFT, tá? Além disso, no primeiro trimestre de 2023, eles vão pretender lançar o Alpha 2 do jogo. Depois disso, mais jogos e integração em outros metaversos, tá? Então isso é bacana, eles querem fazer mais metaversos, enfim, é unir jogos, isso é legal, promissor. E aqui a gente tem os personagens que a gente viu, porém agora a gente tem algumas descrições, olha só que bacana. Então tem o mágico, tá? Vamos lá. Essa criatura mágico de duas caras é simpática e bonito, mas mostra seu lado sombrio quando fica com raiva. Legal, mano. Eu acho que aquele lá que a gente viu mesmo, ele muda de cor, eu acho, quando ele fica bravo. Golem. Como membro dos Rockwares, ele vive em uma dieta de pedra. Uma mordida é suficiente para levá-lo ao final de um mês. Alguns podem se lembrar dele de sua carreira de ator nos anos 70. É alguma referência a algum filme? Eu não lembro. Alguém lembra de algum Golem filme? Princesa do Gelo, ó. Um corpo tão frio quanto seu coração. Forte, feroz e gelado. Não mexa com ela. Ela não mostrará misericórdia. Legal. Temos aqui o Anão, que não time esse pequeno. Ele provou o seu valor em inúmeros combates esmagando seus inimigos com o martelo de Odin. Cara, não, a gente vê em diversos filmes, é, mitologias, enfim, fábulas, jogos, tá? Temos o cavaleiro, como eu falei, que é o cavaleiro destemido, é absolutamente piedoso. Eles o chamam também de a montanha. Ele luta até o fim, é rendição, não está em seu vocabulário. <risos> e o cacto aqui, que legal, embora essa coisinha pareça legal e fofa, ela pode trazer grandes problemas para qualquer inimigo com seu tóxico alucinógeno nos espinhos. Então tem um veneno nos espinhos dele que deixa o inimigo doidão, tá? Uh, tem mais alguns aqui, o oh, Feiticeira. Ela é um pouco tímida, mas as águas ainda são profundas. Vamos apenas dizer que é uma razão pela qual outros temem suas habilidades mágicas de água, né? E o Morgan Freeman, cara, isso aqui é uma referência ao Morgan Freeman. Quem pegou? Mas enfim, sabedoria, conhecimento, poder. Morgan tem tudo. Ele vive uma vida tranquila e pacífica, mas se quiser pode transformar o céu mais azul no cinza mais escuro. Então ele controla o céu, é isso mesmo? Além disso, a armadilha da alma está armada, aguardando novo sacrifício. Aguardando novo sacrifício. O que será que é isso? Isso. Sei lá, mano. Ah, uma desses personagens já estava presa. Transformação em nano em andamento. Ah, eu acho que é porque estão fazendo mais personagens. Acho que é isso que eles querem dizer aqui. Já tem um que tá, tipo, pré-feito aqui, né? A gente também já tem a equipe aqui do projeto, tá? Tem o um Jonatas Apploutier, que é gerente de mídias sociais, tá? Tem o um Paulo Porter que é empreendedor, CEO, blockchain expert, fundador da HeroCoin. Isso aqui a gente vai ver melhor. Ó, esse é fundador, esse é fundador também, o Philip Pensfield. Empreendedor serial, CTO, software, desenvolvimento software, né? Blockchain, fundador também da Hero Coin. Isso aqui a gente vai conferir, tá? Vamos conferir mais. Tem o Manuel Thomaser, que é do 3D, né? Ele trabalhou em League of Legends, ó, Minions 2, Halo, Carnival, Assassin's Creed, Call of Duty, cara, imagina o cara design é, nesses jogos. Por isso que os designs são tão bons no jogo, né? Assim como esse modelador 3D, The Frias, né? Parabéns pra eles. Também o Jeans Kuzawara, ele é artista conceitual, mano. E trabalhou em Diablo. É talking tom, jogo famoso do celular. Mano, vários projetos aqui. Então, são caras, por isso que eu falei, tava tão bonito o jogo. São caras realmente que manjam, tá? Vamos lá, tem aí o André Peterson, que é desenvolvedor de blockchain, tá? O alemão Habenhauer, especialista em experiência do usuário, interface, design gráfico, design 3D, editorial. Tem a Sam Gusel, que é gerente de comunidade. Ela gerencia a mídia social, comunidade viciado em blockchain, e também aqui o Juliano Pletower, ele deve ser irmão desse Jonathan Pletower, tá? Ele é engenheiro, entusiasta de marketing, investidor e visionário, tá? Então, os principais aqui é o Paulo Potter e o Felipe Pantvent, então a gente pode ver aqui os perfis deles, tá? Pra vocês terem mais segurança aqui é o Twitter do Paul Potter, por exemplo e aqui a gente vê essa Hero Coin, cara HeroCoin, ela é um ecossistema que combina projetos de indústrias com iGaming, esportes e NFTs e metaverso tá? Então ele já tem uma empresa que trabalha com isso, então é um projeto Projeto. Dentro aqui da Hero, vocês podem ver, ó, MetaNanos com Hero, tá? Eles fizeram aqui sorteio. vocês podem ver aqui o Twitter deles. Vou deixar o Twitter do projeto na descrição. Então, assim, mano, eles têm uma empresa séria por detrás, que tá acostumada a trabalhar com grandes games, né? E ainda pra fechar, aqui tem os parceiros, tá? Hero, como a gente viu, né? Snap, Capacity e Stedler Vocal, ok? Ah, e é isso, galera. Basicamente, aqui o paper do projeto ainda não tem muita coisa. Que o projeto está no início, mas a gente pode clicar assim. Aqui não tem muita coisa, o que mais a gente vai ter aqui é dos passes. Tá? Então eles falam nos passes, como a gente falou que é aqui ó, oferece certos direitos e benefícios dependendo do tipo, tá? É uma NFT e pode ser negociada e usada como qualquer outro NFT. Aqui tá as vantagens de cada um, tá? Como a gente viu, o Alpha Pass você ganha 3 nano NFT pré-mint e um equipamento NFT de graça. O Gold você ganha 3 nano NFT pré-mint e 2 equipamentos NFT de graça e 1 um nano de graça. E o Cristal aqui 3 nano NFT de graça, pré-mint spots, 3 equipamentos NFT de graça e 2 nanos de graça. E aqui pra gente fechar o que eu falei pra vocês, tá? A venda do leilão do Alpha Pass começa no dia 22 do 2, assim como os drops que eles falaram, tá? Vão ser 2.000 Alpha Pass, tá? 1.000 Alpha Ouro e 500 Alpha Pass Crystal, tá? Então, cara, é, vai ser limitado, tá? Se você gostou do projeto do jogo, você vai ter que estar entre esses números que vai ser limitado esse início do jogo, ok? E eles são aqui na rede Polygon, tá? Então, olha só, os Alphas Pass serão construídos na Blockchain Polygon. Então, prepara aí sua rede Polygon pra estar tá entrando no game, se você achou interessante, fechou? Mas, então, galera, este vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, MetaNanos, cara, na minha opinião é um projeto promissor, tá? Eu tô trazendo esse aqui é, no começo ainda, porque cara, eu acho que vale a pena você tentar entrar num projeto no início, você deixar pra entrar depois na alta é mais arriscado, então eu achei um projeto muito promissor, com pessoas é, competentes por trás, com uma empresa focada em jogos NFT e metaverso por trás, com designers gráficos, designers 3D, muito tops, né, por trás, que já trabalharam com diversos jogos de sucesso, então por isso que eu achei legal esse projeto pra trazer pra vocês, e além de ser um projeto bonito, é um projeto que tem metaverso que é algo que eu gosto bastante. Ele tá com uma pré-venda bem estruturada, então achei legal pra trazer aqui pro canal, tá? Então, lembrando que esse vídeo não é uma dica de investimento. Se você gostou, você pode estar tá estudando melhor. Os links estão tá na descrição e você decide se vai entrar no game ou não. Beleza? Mas dessa vez, então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Até o próximo. Valeu, falou!